Fala, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Pessoal, quando eu apareço aqui sozinha, é trollagem. Não sei se vai dar certo, porque eu sou muito, muito, muito ruim de trollagem e ruim de ideias. Mas me veio uma agora. Hoje é sexta-feira, domingo é dia dos namorados e eu tô pensando em aprontar com o Tiagão o que que eu tô pensando eu tô pensando em comprar um presente com um chocolate não sei ainda eu tô achando que eu vou comprar um chocolate e pedir para minha cunhada escrever uma cartinha que é uma letra diferente e deixar lá na portaria do nosso prédio e pedir para mim buscar por quê porque daí eu vou tentar Trancar no banheiro, falar que eu vou tomar o um banho Vou pedir pra minha cunhada Entregar nesse momento que eu estiver tomando banho Aí o Thiago, ele, lógico Vai descer lá na portaria pra buscar E vai ter um presente E uma cartinha como se alguém Tivesse entregado pra mim Meu Deus do céu Gente, vai dar ruim Meu Deus do céu Eu chego a suar O que vocês acham? Meu Deus do céu, já tô em prantos pranto, eu, eu tenho umas ideias assim, mas na hora de executar Não sei, não sei o que, que vai dar Não sei nem se minha cunhada vai me ajudar Mas tô achando que sim Eu vou agora Lá ver se eu acho algum presente Eu vou numa loja de, de chocolate Eu acho que eu vou comprar um chocolate tipo, Não sei, alguma coisa que seja romântica assim. Aí eu vou pedir pra minha cunhada escrever a carta E depois ela entregar lá na portaria Não sei se eu vou pedir pra ela entregar no sábado ou no domingo mas eu vou escrever, vou pedir para ele escrever alguma mensagem bem legal. Gente, o Tiago vai me matar. Eu já fiz uma dessa com ele esses dias. Quem lembra do buquê de flor? A montagem ficou boa, né? E agora é isso. Meu Deus do céu. Mas bora, bora comprar o um presente, senão não dá tempo. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like. E vamos comigo comprar o um presente. Uma hora depois... Deixa eu mostrar o que que eu comprei, acabei de chegar. Comprei uma barra, uma caixa de bombom, uma caixa de bis, palha e essa caixa aqui ó. Vou montar um negocinho bem simples. Bom, pessoal, ficou assim, ó. Fiz a caixa, tá cheio de bombom dentro. Coloquei um laço, escrevi para a Thaís. Só que eu vou pedir para minha cunhada escrever um cartão e colocar aqui dentro da caixa, ó. Que ela vai abrir, daí coloca por aqui. Escrever alguma mensagem lá no cartão. E vamos ver. Bom, pessoal, vocês viram como ficou a caixa, né? Ficou uma gracinha, simplesinha, mas uma gracinha. Então agora eu vou pedir pra minha cunhada, né? Escrever uma cartinha. Vou dar um jeito de deixar isso pra ela. Escrever uma cartinha e colocar dentro dessa caixa. E eu comprei presente verdadeiro dele. Lógico, depois da trollagem toda eu vou ter que dar um presente. Comprar uma blusa, coisa mais linda. Mas daí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, aguardem. Dois mil anos depois. Gente, deu tudo errado, tudo errado Hoje é segunda-feira Eles entregaram na portaria Mas falaram que só eu podia pegar Eu liguei lá e autorizei o Thiago pegar Então ele foi lá, mas ele tá super desconfiado Vou posicionar a câmera antes que ele chegue Eu preciso esconder Onde ele não vai enxergar Pior que ele tá muito ligeiro Onde que eu coloco? Acho que eu vou por aqui, Gente, ai, será que dá pra pegar tudo? Da, Acho que dá. Ah, que ai, pessoal, espero que dê sorte. Dê certo. Setor, né? Vou continuar fazendo almoço, fingir que nada aconteceu. Ai, ai, ai, será que ele não vai vir? Ai, ah, meu Deus do céu. Acho que não vai ver não. Deixa assim. Pode Ai, meu Deus do céu. Uma hora depois. O que é isso presente. Deixa eu abrir pra minha mãe. Tem certeza que é pra mim? Deixa eu abrir pra você, mãe. Não é moleque não, porque ele tava tá ali. Para Thaís. Você vai abrir o meu presente? Quer ver? Oh. Tem uma cartinha. Nossa, um monte de mamão. Já quero um. Ô, oh, pai. Mano, ah, oh, mano. Está... Seu... Você é louca, filho? Por você sabe quem que mandou? Deixa eu ler. Ah, deixa eu ver. Ah, tem deixa eu ver. Ah, mas se for, Mano... Deixa eu ler. Tu já tá estragando. Hum. Calma, aí, não como? Por quê? Mas você sabe se é alguma coisa da maconha? É, é um escrito, mano. É escrito. Amor, sei que a gente ainda não, não é namorado, mas logo poderemos ser. Esse dia está mesmo chegando e eu estou muito ansioso. Por isso, então já me adiantei e te enviei com essa lembrança: Seria dia desnamorado. Te amo, seu. Foi você que mandou. Ah. Tô falando certo, quem que é? Foi você que me deu nada pra dia Dia Namorados. Foi você. Dá licença, filho. Foi você. Tô falando certo, é isso. Pra você, não. O que, que, que é? Não, fi. Oxi. Ah, Pode comer. Não é pra comer, não. Você é é que me mandou, né? R, Thais. R, que que é? Obrigado, meu Não, não tô brincando, não tô brincando. Foi você que mandou, não? foi, não. Pode de graça. Não foi, Thais. Não quero explicar. Cadê seu celular? Aí. Não, não o celular tá aí. Fora, não, não, não, celular, não. Sai fora, fi. Não, é, eu quero saber que, que é. Que é. Foi você! Ah, foi! Ela é, tá com medo, tá escondendo o quê? Nada! Então sai fora, eu vou mexer no seu celular sim! Uhum. Sai fora! Foi você que me mandou! Ah, é, tá escondendo alguma coisa então! Não tô não! Com beleza! Hum? Você tem outro namorado? Hum, não sei, não tô entendendo! É mesmo? Será que alguém gosta de mim, me mandou? Ih, olha. Olha aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Foi seu pai, foi o foi que mandou. Foi! Amor, fala a verdade: foi você, não foi? Ah. Ei. E foi? E aí. Agora foi? É, é engraçado: como que você passou o endereço daqui pra alguém? Eu não passei endereço pra ninguém. Ah, não posso endereço pra ninguém. Você que mandou entregar? Aí ah, eu mandei entregar. Eu já sei. Eu já sei, sabe que? Sei, sabe que uma. Quando um, você foi no shopping. Aí caiu o endereço. Tá aqui? Já pode ser, fala pro pai. Ô pai, eu acho que. Quando ela foi no shopping, aí caiu o endereço. É, caiu é um o endereço. É. Tiago, foi tu que mandou? Não vai comer não, Cauê Que? Yeah? A sei tá com carinha de braço Mas <risos> ah. vai comer essas porcaria não Mas tá vai comer sim Vai meu caramba <risos> Olha o que você tá fazendo, daí que? daí Quem que deu essa porcaria? Se não foi você, eu também não sei Nada dá licença, meu Foi você que mandou Juro por Deus Olha isso, o engraçado que você podia pegar. Você ligou lá, aí eu posso pegar. Qual que você quer, amor? Vai lá no mão de água, eu Amor, não veio branco. Ah, veio aqui, ó. Eu não quero essa porcaria. Será que a pessoa esqueceu de guiar branco? Você gosta? Eu não quero perce... essa porcaria. <risos> Papai. Ali, que Qual que você quer? Eu não quero essa porcaria. Hã? Não, não quero essa ah, porcaria. Amor. Quer. quer sim. Amor, eu tô com um batão. Obrigado, amor. Então, certo, não foi eu que mandei essa cor pra ele, não. Obrigada. Não foi. Tiago, tá? Obrigada. Fala! Não deixa. Amor. Não. Amor, você enviou um presente pra mim. Não enviei nada, mãe. Ah, então finge que é você que mandou. Coitado, finge caramba. Dá beijo. Grande. Ah, amor, vai ficar assim agora? Não, tá, deixa que eu quero, tá? Por quê? Não, ah, porque eu quero ficar de dentro. Para, calma aí, tá machucando o pai. Vai tá. sujar eu. Como deixa o seu celular, velho? <risos> Eu imaginei já. É idiota demais. Ai, deu muito ruim essa trollagem! Que bosta! Você desconfiou, né? Ué, como que você ia passar o um endereço aqui pra alguém? Mãe... Na que hora que você desconfiou? Ué, porque só você podia pegar. Aí depois você fala ligou lá e eu posso pegar? Você é que, que você... fizeram <risos> errado. Era pra mandar... Era pra falar que era pra você. Daí você ia buscar e ia estar tá meu nome. Que merda, hein, Você véio? que deixou lá? Não. Quem que deixou? Sua eu? irmã. Nossa, mano. <risos> Segura aqui. Não. <risos> que eu merda, velho. Que... Você é muito pangona, Thaís. O Cauê falou assim, ó. O Cauê falou assim. Mãe, você tem outro namorado? Se você tiver, me <risos> Ah é, Cauê? Você ia deixar? Não! Ele tá comendo tudo de chocolate! E você achando que era macumba! Ah é? Achando que era. Ué, como que vai descobrir o endereço daqui? Ai! Que merda, velho! Era pra ter dado melhor! Era pra ter feito sábado e domingo! Mas nós saímos! Fazíamos fazer só hoje! O <risos> que, que você achou? Uma bosta! <risos> Sadruxa! <Essa risos> Você sabia que era uma trollagem? Não, mas eu fiquei desconfiado quem que mandou aquilo lá, ué. Mãe, por que você não falou que era uma trollagem? como que eu vou falar? eu só vou trollar ele. E essa boca suja aí? Ah, pessoal, é isso aí. Achei que ia dar melhor, ia dar bom, mas deu tudo errado. Só você que tá me trollando, a Thaís, agora você vai ver, velho, você tá ferrada. Mas não conta essa trollagem, que não ficou muito legal, você desconfiou. Ah, eu achei estranho, É né? como que alguém... Sabe por quê? Na hora que interfonou, ele foi trocar o Cauê, eu peguei a câmera e liguei, ele escutou o pipi, ele então, falou que barulho é Só que aí esse? eu fiquei pensando, será que foi no vídeo? Eu fiquei pensando isso aí também. Ai, que merda, porque aí ele colocou o vídeo pra ficar passando aqui, ó. É, então, eu fiquei pensando, será que foi no vídeo alguma coisa? Aí eu olhei, você tava quieta ali, foi, né? Mas você desconfiou, né? Não, eu achei estranho. Ai, que merda, velho. Mas, pessoal, manda, chama eu lá no Instagram e manda ideias lá no, no meu direct. Eu, eu achei muito legal. <risos> manda lá pra mim pra me zoar. Você achou ela, que né? era outro namorado que tinha mandado? É? <risos> ele achou que era outro namorado que tinha mandado. Mas daí não pode falar assim pra ele, né? Tem que ficar quietinho, o outro ele não sabe ainda. <risos> Mas pessoal, é isso aí. Vale a intenção, ele ficou meio pistola, tinha que ter gravado na hora que ele atendeu o interfone, e a pessoa falou, e o porteiro falou, né? O então, que, que o porteiro falou? Ele falou que chegou uma encomenda pra você, aí eu falei, se eu podia pegar, ele falou que não, só você, aí eu achei estranho, eu falei, é por que só você? <risos> Cara, ele ficou puto. Ele falou, é porque só você pode me contar isso daí. Pra quem você tá passando o endereço. Você vai ver, mano. Pessoal, é isso aí. Manda lá no, no, meu, no meu Insta mais ideias pra fazer com ele. Com ele e com o Cauê, ó. Fazer trollagem. É nóis. Falou e fui. Fui.